Hoje nós vamos aqui juntos desenvolver uma família dentro do rabbi de meio fio, senhores. É isso mesmo. E rebaixo também. Fazer é, meio fio e rebaixo aqui no ré Por isso, mantenha-te ali até o fecho do vídeo. pode se você sair do vídeo, você vai perder, ok? Tá mantenha-te aqui no final do vídeo, pois no final do vídeo eu tenho uma dica super importante para você, tá bem? Pode gostar. Então, mantenha ali, tá bom? Sim, eu já tenho aqui o Revit aberto e eu vou abrir um template de família do Revit Este template chama-se modelo genérico com base na face, tá bem? Não esqueça disso. Modelo genérico com base na face. Ah, ao, fazermos, ah, ao abrimos o template, ele automaticamente abre-nos né, essa aba e vamos aqui para o 3D, vocês vão perceber que ele já deixa aqui uma base. Essa base é que vai permitir a colagem na face de forma direta, sem, sem rodeio então, vamos aqui selecionar uma das elevações, pode ser a elevação direita, estamos juntos, e podemos aqui começar a fazer o nosso croquis, utilizando a extrusão dentro de formas, aqui um modelo de família. Começava com um retângulo, retângulo S, que vai ter uma altura de 400, 400, e uma largura de 200, estamos juntos, estamos nessa família. Você está me acompanhando bem isso aí? Acompanhando bem. Melhor, vamos alterar também. Tá Aqui vai ser 400, muito bom. E por cima vai ser 200. Só trocar também, tá não, não se estressem com isso. Depois, para isso, uh, o primeiro passo vai ser: daqui para cima vai ser 100. Assim. É importante que esse faça uma ligeira inclinação, por causa dos escoamento das águas, e esse também faça uma. Um avanço, um adiantamento restrito. Puxamos um bocadinho, beleza, está lindo, lindo, lindo. Com o TRI resolvemos aqui este problema e resolvemos aqui. Vamos aqui com arcos de concordância fazer um chanfrozinho, um chanfro muito bom. Aqui também vamos chanfrar, aqui vamos chanfrar minimamente, no entanto, mas só um bocado, porque essa parte fica na estrada, tá bom? Vamos para o 3D, para olhar, Utilizando o um modo de exibição sombreado. Aqui temos o chanfro, como é que ficou? Maravilhoso! Com esse cara feito, né, voltamos aqui para o nível de referência. Usando o nível de referência, vamos aqui utilizar uma cota alinhada. Clicamos aqui e clicamos aqui. Vocês vão ter 200. Mas ah, é no melhor das hipóteses, né? aqui vamos ter, ter 500, tá bom? Que vai ser a cota que vamos utilizar em todo o processo de desenvolvimento do nosso fluífero. Agora, para fazermos isso, Bem, criamos um parâmetro de cota Vamos aqui, clicar aqui em criar parâmetros Ao clicarmos vamos selecionar a instância Que vai ser larg largura tá bem? Meio fio E aqui alteramos para 500 Estamos? Pronto Isso está maravilhoso É aqui onde nós vamos nos manter por muito tempo Senhores, o próximo passo vai sermos copiar Aqui em copy Tirar a, a, a seleção de restrição E clicar neste botão Arrastar para aqui Estamos, e depois para aqui, e vamos então puxar este carinha. Vamos puxá-lo uh, pelo menos até 2 metros. Até aí está perfeito, né? podemos ficar aí. Vamos aqui mudar para, para a escala de 1 por 20. Editar a extrusão. Aqui em edição da extrusão, vamos sair de 200 para 100. Tá bem? Aqui é o rebaixo, ok? Aqui está o nosso rebaixo. Vamos então. Criar aqui uma forma vazia com extrusão, clicamos aqui, depois até aqui onde nós fizemos o rebaixo e vamos dar OK e voltamos para a vista 3D. Aqui na vista 3D fazemos um ajuste leve, né? Para que de facto o corte se efetua no desenho. Rebaixo, tá bem? Esse rebaixo aqui está prontinho. Portanto, com o nosso rebaixo prontinho, o que, é que podemos fazer? Vamos alocar este e este e vamos puxá-lo na linha de referência, puxá-los para, para este nível. Estamos juntos aqui até aqui. Ele vai ficar disfarçado ali nesse meio, tá bom? Só que o nosso rebaixo não moveu. Interessante. Aqui nós temos uma união do primeiro, do meio fio, com o rebaixo. Depois disso, vamos pegar nesse, nesse meio fio aqui já clicado e selecionado espelhar para o outro lado após espelhado vocês vão ter isso aqui ok agora aqui em vista de referência esta mesma cota aqui vamos arrastar lá para esta ponta e vamos transformá-la 4 metros aqui seria muito factível né mas pode ficar aí com 2 e 80 e 78 vamos criar aqui um parâmetro também tá este parâmetro vai se chamar tamanho do rebaixo. Instância, nunca esqueçam disso. Instância, sempre instância. E damos OK. Nós temos já, em termos de parâmetros de família, o nosso rebaixo feitinho. Agora, vamos, vamos criar dois parâmetros muito importantes, que são parâmetros de visibilidade. Viemos aqui para categoria e parâmetros de família. Não, não, não, senhores. Aqui, nem mais. Aqueles parâmetros que nós criamos, estão aqui os dois, né? Estão aqui os dois. Tamanho do rebaixo e largura do meio fio. Agora vamos criar aqui um parâmetro de família, que vai ser meio fio, tá bem? Meio fio. Esse não é parâmetro de cotas. Esse, é de parâmetro. esse é parâmetro sim, são outros. Aqui esse sim não. Mantenha sempre instância, vamos dar. E vamos criar o um segundo parâmetro, semelhante a este. Rebaixo de guia. Estamos sim não, outros, beleza, aí tá. Instância, nunca esqueçam destes detalhezitos aqui, são práticos. Instância. Agora vamos fazer a alocação de cada um deles. Primeiro, começamos com esse, que é o. Vemos aqui em é visível, clicamos nessa, nesse quadradinho, né? parâmetro de família associado, e associamos com o meio, com meio fio. Beleza. Se vemos aqui em visibilidade né, ativada, vamos ativar a visibilidade. O que acontece é que os dois estão ativados, mas se nós vemos aqui para os tipos de família e desativarmos o meio fio. Olha o que, é que vai dar. Automaticamente o outro desaparece. Então selecionamos todos esses aqui. Já que e desativamos a previsualização. Selecionamos cada um deles. E aqui em parâmetros de visibilidade. Vamos selecionar esse. Selecionamos esse também. Rebaixo de guia, visibilidade. Uh, viemos para este. Visibilidade, rebaixo de guia. Feitos todos esses elementos. Só nos resta agora criar parâmetro de material. Vemos aqui, por exemplo, em material, material vai ser material, uh, também vai ser de instância, tá bem? Criado o um material, agora é muito simples. Nós podemos agora viajar para esse carinha tipos, tá aqui material e vamos selecionar um material aqui dentro. Interessante, né? Uh, qual seria o material que nós vamos selecionar para usar? Vamos aqui criar o um novo. Estamos criar um novo material. E este vai ser concreto. Concreto. Aqui está o nosso material. é isso, nós usamos o próprio material. Clicamos nessa abinha. Que abre e fecha navegador. E vamos procurar por concreto. Quer dizer, o Rept já tem uma uma enorme biblioteca de concreto. E nós podemos localizar aqui. Com qualquer tipo de concreto que a gente quiser usar. E também com as suas especificações físicas. Vamos usar esse plano cinza. Ou esse branco polido. Mas esse aqui está perfeito. Clicamos aqui nessas duas abinhas. E ele automaticamente vai carregar o nosso modelo. E aqui está o nosso concreto. Vamos aplicar. Por exemplo, vamos aqui em realista. O que aconteceu? Ah. Você tem o material agora selecionado, né? Lindo! Uh, aqui nesse carinha, vamos acionar o material também. E finalmente, este carinha aqui, acionamos o material lindo demais. Porque então temos nosso rebaixo feito. Agora só nos resta guardar. Vamos, vamos aqui guardar essa família, guardar. Eu vou colocar aqui no meu ambiente de trabalho. Clicamos aqui e vamos colocar meio fio. O meu recadinho especial que eu prometi dar no final do vídeo. É que você se prepare para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou ensinar como usar esse rebaixo meio fio. Dentro de um projeto, é isso mesmo. Então, mantenha-te conectado. Se você não é inscrito, se inscreva já no canal. Ativa o sininho de notificações. Não esqueça de deixar aqui o teu like. Isso nos ajuda a levar esse conteúdo para mais pessoas. E então, e se você ativar o sininho de notificações, você vai ser notificado do próximo vídeo, onde eu vou ensinar como colocar esse meio fio no teu projeto. Não vai ser maravilhoso isso? Então, senhores, ativa já o sininho, se inscreva no canal e deixa o teu like. Até o próximo vídeo. Um abraço grande.